Fala rapaziada, hoje eu ganhei um presente da Supercell Você vai ver comigo o que, que eu ganhei E a gente já vai jogar com esse presentinho Que vocês vão curtir demais O que, que será? Um brawler novo? Qual que qualquer é ideia, mano? Gemas? E, meu Deus do céu, vamos ver agora Ok. Que tal ganhar um Fone Gamer novo?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 E o xarope, fala xaropeta, beleza meu mano? Como é que você tá? Tranquilo? Bora jogar? Como é que tá? Aê! <risos> tá tímido, tá tímido. Bora lá, bora lá. <risos> Olá, vamos ver então o que veio aqui pra gente. O que eu ganhei aqui, rapaziada? Clicar na caixa doação de visual. É uma skin Edgar Bang Bang. É, obrigado por fazer parte dos criadores. Apro... É, é louco. Edgarzão, mano. Vamos ver. Vamos ver como é que tá esse Edgar aqui, maluco. Meu amigo, olha lá, olha lá. Nossa senhora, Edgar Bang Bang. Xaropeta, Edgar Bang Bang. Quer um, mano? Quero. Você é louco? Pô? Eu muito. Isso aqui é bonita mano. Você é, é louco, mano. Olha que doideira, mexicano. Mexicano maluco. Tá doido, deixa eu pôr ele aqui pra poder ver como é que tá aqui nos detalhes, mano. Meu Deus do céu. Edgar Brabo. Ó. Oh. Você é louco, mano. Tá maluco, hein? Que isso, ó. Brabíssimo. Brabíssimo. é o cabelo dele. Eita, ele tem cabelo cinza por baixo. É metade cinza e metade azul. Ah, é degradê. É, tá doido. Louco. Nossa, é louco. O cara é brabo. Só nos estilo. Tá maluco. Calça da, da hora também. Ele tem uns negocinho do lado. Muito bom. Vamos testar ele, né? Vamos testar ele e ver como vai ser aí o nosso Edgarzão. Dá maldade. Não chora não, mano. Chora não. Eu vi que você tá mandando ali o tristinho ali. Não chora não, mano. É, <risos> bom, bora lá. Qual que dá pra gente testar aqui nossa... É no nocaute, você falou? Dá pro nocaute, dá pro combate, dá pro loot. Vamos todos eles, então. <risos> Apesar, vamos ver. É, bom, vamos jogar uma lá. Depois a gente volta com tudo que eu vou ver o que tem na loja também, rapaziada. Aí sim, começamos. Isso aqui dá pra deitar, hein? Se eu, se eu pular lá... Mata todo mundo. <risos> né? Você viu que o, todos eles têm o mesmo olho? É mesmo? Ui, não, cara. Nossa, eu já caí, mano. Vacilei demais. Meu amigo, já passei vergonha ali. Fui muito pra cima, não pode fazer isso aí não. Eu usei o teleporte. Não precisava, né? <risos> Garante. Você vai usar o é, então. Com a ult dá pra usar. Vamos ter que Nossa, a comp deles é engraçada. Ó. Você vê ali, os três tem o um olho no meio ali. Nossa, é um barato, mano. É um trio com três olhos. Trio de olho único. Hum, vai desempatar eles vão ganhar. Tem que avançar, porque vai perder mesmo. Né? Foi mal, foi mal. Vamos segurar. Bora, bora, bora. Agora vai, hein. Agora eu vou jogar com inteligência. Inteligência, inteligência, inteligência. Eu matei um, já só pra ficar esperto. Só pra ficar ligado? Ficar ligado. Gastou. Eu... Matei, pode ver. Peguei, peguei. Só pegar isso aí. Só pegar isso aí. Pegou. Boa, manos. Boa, manos. É isso, já tô de ult. Boa, eles estão bem recuados agora. Deixa eu ver onde eu posso chegar. Já fui. Já levei um. Ah, levei um. O outro ficou. Mas deu para levar o... o... Ixi, já levaram mais um. Aí sim, mano. Ih, caraca. ganhamos uma de vitória. Ganhamos de vitória, ganhamos de virada. Aí sim, caguei na primeira, depois ajudei um pouquinho. Deu bom, deu bom, deu bom. Vamos testar ele agora em outro. Mas antes, vamos passar na loja pra ver o que tem lá, né? Vai que cola, né? Então é isso, rapaziada. Estamos na loja aqui, mano. E antes de qualquer coisa, mano, vai aqui no final da loja. Clica em inserir código Nossa, e coloca, ó. Ó, a galera do chat da, da Twitch tá comunicando aqui, ó. Tá querendo jogar, ó. Vocês veem ali, ó. Eu estou ao vivo nesse momento, gravando ao vivo com a rapaziada, então... Só chegar junto e participar. Bota o, que, o código aqui, ó, Bruno Clash, no chat. No chat não, dentro da loja, pra poder ajudar aí o canal Bruno Clash. E depois vem fazer as compras, que aí você ajuda a gente também, sem pagar nada mais por isso, né? Bom, o Xaropeta, eu vou comprar o Luxo Armoso, mano, que eu acho que ele é brabo essa skin, hein? É lindo. Essa aqui é braba. É essa aqui é muito top. Vamos pegar ela, então? 79, ah, mulher, que bora, que bora, então... 79 gemas, mano! Ganhei um presente e me dei um presente. 79 gemas, eu tinha umas geminhas aqui. Deu bom! Nem precisei comprar gemas, olha que top, hein? Muito legal, peguei aqui. Agora vamos botar ele na, na tela pra gente ver como ele tá aqui. Que deve tá bonitão essa skin. Lu! Ó, essa aqui é a original. Vamos na outra. Você é louco, brabo, hein? Ó, charmosão, literalmente. Literalmente. Fora que ele tem um microfone ali. Tudo a ver, né, comigo? Então tá valendo. Coração ali que, que eu, dou, é. eu dei pra Gilmara Aí Gilmara, esse aqui é pra vocês Esse coraçãozinho, ó. que beleza <risos> Então é isso rapaziada Bora pro jogo, vamos jogar um futebral bora, bora, bora lá então Desgizão, salve Desgu Mano, beleza Tinha caído aqui, voltei, é nóis mano Desgizão brabo Rosa, panho, o que mais? E Jesse é isso? Vou dar uma aqui, que senão vai dar ruim. Ah, quase. Só eu não sei onde estão tá os caras. É aí no meio, os dois. E o coisa está lá na esquerda. Putz. Ah. Caraca. Peguei. Puta que pariu! Meu amigo, tá difícil, hein? Peguei dois aqui. Mara pegou? Aqui. Hã? Sai. Boa, vinha. Mata... Ah, não, mano. O tempo de demora de carga, sabe? Relaxa, me pegou. Mata, viu? Boa. Show. Pega ali. Melhor eu vim é pegar. Desce 12 e pegar dois vai que vai. Só desce. E não deixa eles fechar. Presta atenção. Todo mundo. Ai, não deu tempo de jogar o bagulho à pista. Mas dá pra segurar dá pra segurar. É pra dar. Morri. mas beleza. Tô ali. Agora tem que sair daqui, vou ficar mais avançado. Boa. Tomei. Show. Aê! Caramba. Você é louco. Amei. Deu bom, deu bom, deu bom. Aí sim, hein? Ó, entrou ganhei, aí, ó. Tem Ei, vaga, tem vaga, tem, tem vaga? Ah, sempre Pera. tem, né, moleque? Sempre tem, tem, né, mano? Vocês só jogam com o Pro Player. Ah, <risos> nós. <risos> nós! Nós, né? Nós, nós. Saco, abre live <risos> e nem chama o pai, tá tirando. Ah, a gente não sabe, né? Porque a gente o nível é muito baixo, tá ligado? É, cara, os caras, tá tira, Ai, é, é. Rapaziada, é isso, hein, mano? Mano, o Rebola colou na live agora com nós, nós vamos continuar a live aqui, mas o vídeo fica por aqui, mano. Reboleira, manda um salve aí, o canal do Rebola tá embaixo também na descrição, mano. Ah, é nóis, família, ó, tá rolando sorteio no meu canal, hein, mano? É não perde, não. cola é louco. Cê é louco, brau pés, né, mano? Tá maluco. Então é isso, rapaziada. Voltamos aí em breve Fica ligado, presentes da Supercell, novidades Então é isso, mano Um abraço, falou e fui